E aí apostador, como vocês estão? Está começando mais um vídeo de análises, dicas e no final deste vídeo, vou deixar o meu palpite único para o concurso 1978 da Lotofácil. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. E é muito importante que você deixe seu like, pois assim você ajuda o canal a trazer mais vídeos como este. Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto, é aqui onde fazemos nossas análises sobre as dezenas. Lembrando que se você ainda não tem esse sistema que te entrega os jogos premiados da Loto Fácil, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e pare de perder dinheiro para as lotéricas hoje mesmo. Então pessoal, sem enrolação, vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01 a dezena 05. Estamos acreditando nas dezenas 02, 03 e 05. A dezena 02 já está a dois jogos de fora e deve aparecer. A dezena 03 tem um padrão de sair pelo menos três vezes seguidas e também é uma dezena forte para esta linha. E a dezena 05 teve bons momentos observando os últimos 20 jogos e pode estar aparecendo novamente nesse concurso. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos escolher as dezenas 06, 07 e 10. Temos a dezena 06 sendo como a mais forte da linha, já está com um atraso de 3 jogos e deve aparecer. A dezena 07 e a dezena 10 estão em um ótimo momento, então vamos apostar nelas. Deixando as dezenas 09 e 08 de fora. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 11, 12 e 13. A dezena 11, se olharmos desde o concurso 1970, sempre que ela ficou um concurso de fora, saiu no seguinte. A dezena 12 saiu no último concurso, mas ainda é uma boa dezena para esta linha. E a dezena 13 vem de três aparições seguidas e pode continuar aparecendo de acordo com as tendências. Deixamos de apostar então nas dezenas 14 e 15. Sendo que a dezena 15 desde o concurso 1966 não sai por três vezes seguidas então o seu padrão deve repetir, ficando de fora do 1978. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16, 18 e 20. A dezena 16 pode retomar uma boa sequência, e não pode ficar de fora pelo sua alta frequência nos últimos concursos. A dezena 18 saiu nos últimos dois concursos e tem potencial para continuar saindo. Já que olhando nos últimos concursos várias vezes ela já saiu por três vezes seguidas. E a dezena 20, já era uma boa opção para o último concurso e agora ficou mais forte ainda, sendo uma das mais fortes da linha. As dezenas 17 e 19, jamais saíram por 3 vezes seguidas nesses últimos concursos, então não são boas dezenas para apostarmos. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 21, 23 e 25. A dezena 21 é a mais atrasada da linha, se tornando uma dezena forte. A dezena 23 tem alto nível de frequência e deve continuar saindo. E a dezena 25 jamais ficou 3 jogos de fora olhando os últimos 20 concursos, então estará presente em nosso jogo. Lembrando que essa foi apenas uma análise. O correto agora é você gerar seus jogos usando as outras ferramentas do sistema para aumentar suas chances. E o recomendado é fazer, no mínimo, de 5 a 10 jogos por concurso. Vamos então ao nosso palpite que ficou assim. 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23 e 25. Esse foi nosso vídeo de hoje, não se esqueça de deixar seu like para acertar os 14 pontos. Fiquem com Deus e bons jogos.